Neste vídeo, iremos propor uma semântica booleana para a lógica proposicional clássica. Antes de mais nada, eu recordo que o conjunto de fórmulas da lógica clássica é indutivamente definido por uma certa gramática, segundo a qual toda proposição atômica é uma fórmula, bottom e top também são fórmulas, para toda fórmula a sua negação também é uma fórmula, e para todo par de fórmulas, a combinação desse par usando conjunção, disjunção, implicação ou bi-implicação também é uma fórmula. Dada esta sintaxe, o nosso objetivo agora é encontrar uma interpretação para esses símbolos. Uma semântica para as expressões puramente sintáticas que fazem parte da álgebra das fórmulas. A maneira como faremos isto aqui é pelo uso de uma álgebra de Boole adequada. De fato, você notará que a álgebra que eu aqui apresentarei possui alguns operadores a mais do que as álgebras de Boole usuais. O universo desta álgebra tem dois elementos, que eu vou chamar de falso e verdadeiro. As operações sobre este universo são definidas pelas tabelas abaixo. Por exemplo, esta operação, que eu posso chamar de join, é definida por essa tabela. É uma operação binária, com o primeiro argumento e segundo argumento. E o resultado, digamos, de combinar o primeiro argumento falso com o segundo argumento verdadeiro, é o output verdadeiro. Os operadores menos usuais, talvez, da álgebra de Boole, estendida, são estes, e eles estão presentes para oferecer uma interpretação para estes conectivos. A maneira como essas interpretações são definidas sobre esta álgebra, é a seguinte. Dado um conjunto de variáveis atômicas, uma atribuição booleana de valores para esse conjunto nada mais é do que uma função que tem este conjunto de variáveis como domínio e, no contradomínio, o universo da álgebra de Boole, a saber, dois objetos, o falso e o verdadeiro. O truque agora é mostrar como que uma tal atribuição pode ser estendida em termos de um homomorfismo entre duas álgebras, a álgebra das fórmulas e a álgebra de Boole, estendida. Portanto, pretendemos definir uma função, V de A, que tem como domínio o conjunto das fórmulas indutivamente gerado a partir do conjunto P de átomos e, mais uma vez, como contradomínio o universo da álgebra booleana. Portanto dado um conjunto de variáveis proposicionais, P, e uma atribuição de valores booleanos para esse conjunto, sabemos, em particular, que o conjunto P é um subconjunto do universo da álgebra das fórmulas por ele gerado, fazendo uso dos conectivos. Nesse caso, contudo, podemos afirmar, pelo teorema da única extensão homomórfica, que existe uma função, esta função V de A estende a função A, preserva a estrutura da álgebra das fórmulas e está definida de maneira única a partir da função a. Portanto, cada atribuição a induz uma valoração v de a e podemos coletar no conjunto sem todas e somente aquelas valorações assim produzidas. Vamos considerar aqui um exemplo de fórmula a ser avaliada pela semântica booleana. Dada a dificuldade razoável de compreensão da estrutura interna dessa fórmula, vou representá-la como o que ela realmente é uma árvore. Agora sim, portanto, o meu conjunto P maiúsculo tem aqui dentro os três porquinhos P0, P1 e P2. Sejam quais forem agora os valores booleanos que ocuparão estas lacunas. O teorema da única extensão homomórfica nos garante agora que esta função em vermelho possui uma única extensão como um homomorfismo adequado sobre a álgebra booleana, o qual é representado por esta nova árvore, com a mesma estrutura da árvore anterior. Nesta extensão particular, usamos como interpretação do conectivo de conjunção esta operação, para o conectivo nulário-bottom, usamos esta constante. Para o conectivo unário de negação, usamos esta operação. E assim por diante, para os demais conectivos, seguindo as interpretações que vimos no slide anterior. Por exemplo, suponha que a atribuição deu o valor verdadeiro para P0, verdadeiro para P1 e falso para P2. Neste caso, a interpretação das operações anteriores nos informa que aqui temos um zero, aqui outro, aqui temos um 1, um, aqui temos um zero e aqui temos um 1. Um. Se agora, no entanto, consideramos uma segunda atribuição, que dá para p e P1 os mesmos valores anteriores, mas em P2, dá o valor 1. Um, essa mudança se reflete em outras mudanças. E agora temos aqui 1 e aqui em cima 0. Portanto, a valoração aqui em roxo, induzida pela atribuição em vermelho, interpreta cada subfórmula da fórmula dada através do resultado da operação correspondente na álgebra booleana. E se eu preciso portanto saber o valor de verdade de uma certa fórmula numa atribuição dada, eu posso olhar para o resultado da operação correspondente na álgebra booleana.